Renato na área. Beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo. Galera, o Paulinho Louco acabou de chegar aqui em Londrina. E hoje ele vai conhecer a minha casa. Vem, meu amigo. Você já conheceu a minha casa? Né? Já já a minha casa. Você conheceu, né? ah, gente ah, se vem conhecendo oi. junto. Ah, sou eu que tô de novato aqui. Chega. Não canal aí. Opa! Estou acostumado com câmera desse tamanho. Não. Pode parar pra <risos> voltar, eu vou te mostrar a casa. Boa, pode pode mexer em tudo o quê? E aí, e aí? Beleza? São Tubarão, galera. É, eles vão pra Porto Rico com a gente. Última temporada temporada de Porto Rico. E ele falou no meio do caminho. Não é que era londrina. Sabe? É que eles acham casa do lago, é aquela lago. Não. É. Mas o público Ele enganou nós, nós chegou. Que hora? Chegou? que chegou aqui ontem? Não, cheguei 10 horas da noite. Enfim, depois não resolve. É uma zona, não, resolve não vou falar agora. Não, não não, não que, é que Fala agora. Existe duas casas, galera. Essa casa que é uma casa que tá no lago, mas não, nós não chama de casa do lago. E tem nossa casa que não tem o lago e chama é casa do lago. O que não Tem lago não. É, mas a casa não tem do lago é quanto tempo daqui? É, uma 2 horas e meia. Mas ele faz em um duas 2 horas e meia sem no... andar? Não, 2 horas, horas e Olha isso no... então, seguinte. Eu salto eu salto os caras pesquisaram, casa, viu? Os caras pesquisaram, salto. viu? Já conhece a minha casa, né, mano? Um pouquinho, mas esse aqui é minha garagem. você não conhecia, não, hein? Né? Tem essa que Porsche. É você tá com sua Porsche ainda? Tô. Ferrarizona. Mas tá ruimzinho de carro, é? Você né? fez com ela? isso, rapaz. Cadê? Cadê o negócio? Nossa, olha só. Eu sou apaixonado em carro, viu? Top, né, Paulinho? Todos são muito bonitos, mas não rouba a cena, né? esse aí é, é o. Esse aqui eu, eu, eu dei de presente pra ele. É essa que eu vou, vou dar tomar porta? Vou dirigir. Ah, ah. Não, mano. Ah. Sim, sim. Sei, Sei não hein guerreiro. guerreiro Sei não guerreiro. É melhor, Sei hein Guerreiro Sei não hein Mano, Sei uma isso. outra vez que você vinha mano, A gente viu, <risos> <risos> porque que tá dando a ah, Eu fico sem palavra com esses carros gosto É, o Paulinho gosta de ter os carros Eu até fiquei sabendo que ele tava negociando outro carro aí, mas enfim oh, eu é que não posso ponto só de Foi foi lerzeiro? É de Rover Tá ah, pro botão, é. vou comprar na minha. Vou comprar a Dodge Ram, né? Tá dando a Dodge Ram branca ali, ó. Tá ali atrás, ali, Pô, é, fumar. né? Vamos botar na garagem que vamos <risos> <vou> ter <risos> Era o noio de cima, Qual que é o segredo da, da caminhoneta? Essa aí não é minha, essa é do Léo, essa é uma sabedoria. Tem ah, som, tá tem? Tá, Estilo Brasília, tá ligado? Tem som, não tem? Tá, é. Imaginei mesmo. Tipo é Brasília, que tem o um som. Cadê? Que é tá aberta aqui atrás, aqui? Vou pôr a mão nas coisas outro, né? Uhul! Uh, uh. Eu também não sei mexer no bagulho dele Isso aí é daquelas que você, que você liga o som Oi. Mexe o cabelo dos outros Mano, chama Kit Blitz esse aqui Passou na Blitz, ficou Nossa. Deboche de Goiás, hein? É, Chega. É, uhum. é Léo da Hornet Aí a Porsche do Léo A Laura, Porsche também né? tem A Porsche ah, tem som. E o GTR, é. né mano, cara? Pra mim o casco. E o... Aqui é o outro lá O Skyline, ah. mano, tem, tem dois aqui Que não é verdadeiro E o verdadeiro tá na oficina Esse carro não é o do... Aquele lá que é o Deirão? Não, mano não. Não. É. Dois igual. Aquele é o um antigo, esse é o um novo Cavalo, tá aí? Ah, Qual que mais tem cavalo aqui dos, esse, dos quatro? Aqui, tem eu... mais que a é Ferrari? Tem, muito mais. É, esse aqui é mexido? É, mexidão. Ferrari original Original A Porsche é mexida Não, original, mas anda mais com Ferrari Pô, louco A Saavedra não anda mais com a Ferrari tem cavalo aqui? Aqui, você cavalo? Tem Eu gosto mas é também, ó Olha lá, ó meu Vamos lá O Gustavo mora perto de mim, hein. Ó, bora conhecer agora a casa Né, que é a parte A casa bem humilde, né A estrutura Ó, podem, essa parte dos caçadores de lenda Que fica meio que algumas arsóis Não tá tudo aí que eu vou levar tudo pra pôr Tá louco Umas espadas, bike. Eu achei que vocês não, onda, tá louco? Não, é tudo de mim. Pode pisar aqui? Pode, falar. É, é, é. Tudo fica A cara essa de verdade? Essa aqui é de verdade, ó. Não é, oh, tá? louco. Essa aqui é, é, é, é, de verdade, é. é de verdade, ó. Oh, é. oh, essa aqui é de verdade, ó. Ô, louco. Vou revelar aqui. Se os caras falam que é de mentira, <risos> pra não poder para. Tomar, tomar, tomar que é trem do YouTube. Pode parar, ah, pode tá parar, parar, Vi. Pode parar. Ele acertou, é de verdade. É Nossa, é a cara. sua que eu tá eu aí? Cuidado é Cuidado Você vai soltar uma dessa na minha mão mesmo? Você vai querer? É. Vai soltar uma dessa Bulíphia. <risos> yeah. Aqui está conhecendo o Álio, tá? Antes do Paulinho ainda, agora que você conheceu o Paulinho. Olha, olha casa. Renato. Você <risos> bota aqui como é que eu digo? Põe aí, põe aí. Tem nem jeito de botar. Diz que né? tem lá, vez. ele me viu. <risos> Chama. Pra é o cameraman. Cameraman pra mim tem que ser de Rebaixar, normal, normal. Foca ver se é. Bom, aqui ó. Aqui, Paulinho, aqui é a nossa de bagunça, a gente vai montar isso aqui, uma O que, que você vai fazer aqui? Mano, eu vou fazer que um sofá. O que ah, é isso, velho? Fazer um Um sofá, um videogame, <risos> uns bagulho assim, vai estar sem nada. Ah. E aqui a vista pro lado, ó. Que ah, é muito um engraçado. Passar, vou dar uma opinião pra vocês, você, você ah. tem que começar a fazer live. Vamos fazer um estúdio ali pra você começar a fazer live segunda a é. sexta agora. Não é pra mim, não, mano. Não é, ué. Eu não vi é. que você até você gravou lá, o GTA, não, ué. Não, é nada, eu gosto de gravar vídeo. Não, tá ligado? Bonitinho. Você vai aprender, você vai, aprender. Badato, cara. Você vai aprender. Eu sou O Dia que eu vi que o Renato demorou chegar, me e boy e um tubo na área ali. Mano, é o guia é. é mais engraçado. Essa aqui é uma casa do lago e não chama Casa do Lago. E a Casa do Lago não tem onde. Não tem lago. Ah, pra mim, a Casa do Lago era Não era, é não, né? não, não é, Não é, você vai entender. Pra mim a Casa do Lago é aqui, eu viajei, viajei a noite o dia inteiro ontem. Cheguei e falei, ô, tô perto né? Quando vê ele fala assim, não, mas nem aqui não, eu. Eu <risos> só, falo, não mas, é um. É um porto. Mais três horas Porto frente. Rico. Eu falei, mas como é que é esse? Porto Rico, joguei no mapa dos 5 horas. <risos> eu tinha andado às 8 horas de carro, esse né? Que ferda. É aqui tem tá a canavir, vai dar 14 horas. Não, é, né? ah, relaxa. Não, o problema é ter, cada, cada um com seu cavalo. Eu rapaz. vou conseguir um avião pra vocês, olha lá. Aqui, ah, avião. Ó, esse é meu irmão, e esse aqui é o cameraman do Léo. irmão? Esse aqui também a já falou que você... Esse é o velho Tudo lá. esse é meu irmão? Onde vai? Meu é é beijo de, André. de é feito. <risos> de quem? Então então, é, essa aqui beijo. é nossa sala, é nossa sala. Salinha Mas a, nós moramos em seis aqui, mano. Imagina. E mora é, mesmo? É. Nossa senhora, mas que tá mais de casa, velho. Pra que, é. que mas Mora com seis, gente. Fica pequeno nossa. isso aqui. Não, eu tô, tô elogiando a casa é bonita, viu? Parabéns, não. Cadê a cobra? Essa cobra. Ah, essa isso aqui é para criar peixe? Porque não é piscina isso aqui, ué. É, mano. Mas é rasinha? Vem, É, é, é, é. é para criar peixe. Então, tá, para ele ver os cavalos, então. Aqui, casa é casamento provado tem cavalo, carro, carneiro. Ah, tipo, é, que uma, é, é arquitetura louca dessa casa. Você vê eu ver é que sim. esse rapaz gosta de gravar vídeo empurrando os outros dentro da piscina. Não, país, é Fernando, parei, não fazia nada, não fazia Ele ah, ficou com medo, ele nas costas dele ali. Vai parecer aquela rasa. Que é. Aí, o lado, aqui, ó, né, que chama lá Gigapó, de Londrina. Daí dá pra gente, a gente sair direto com o jet ski ali mesmo, dar uma volta no ar. Ah, Água. enfim, e a casa é aqui, ó. São três andares. Ó. Os quartos fica tudo em cima. Pequena, acho que é essa casa aqui. É, eu tem maiores, bem, né? Bem tem essa casa. Tem né? de é, é, casas gente. maiores, né? Pelo amor de Deus. Tem casas maiores. Não Tem nada, não? mas você mora na fazenda, né? Ah, é. Fazenda é muito mais caro. Não é nada? Não, essa casa aqui Aqui o baixo. Já pode nadar pescando aqui. Você joga um murinete ali, ó. Não pega nada, mano. Aí, aqui? Nada. Vamos conhecer agora a parte do quintal, mano. E nós? Agora a parte boa. Tá louco, é? Eu tô mostrando as partes que a gente mais grava vídeo. tem outras partes. Que é a segunda cozinha, que é lavanderia a sala de edição aí a gente não tipo não vai ficar gravando essas coisas assim. Esse é um dos skylines. A tirou dobra pra mim. Ah, sou chinês esse falar Mano, por que que a... pareça ah, precisava claro. de umas Seis. Uhul. Mais uma só dá conta. O bicho é braba. Esse aqui é o Skyline. Esse, deve... esse aqui é o original? Esse não é o original, mas você acredita? Mas... Tem três, então? Tenho Nossa. três. Meu, Quando você meu. veio aquele dia, não tinha esse. Esse aqui que eu vou andar, então eu não vou andar na Ferrari, eu vou andar no Ferro. Mano, esse lá em Porto. Ele tô... não deixa os outros tá andar. Não, não. Não, não, não. Eu não deixe eu fazer o seguinte: lá. em Porto eu tô levando um bingo. Bingo, cartela bingo. Quem ganhar, pode ficar um dia com o carro. Nossa. É mesmo? É. Mas é o bingo, vai ter que ganhar o um bingo. Pode ficar um dia com o carro, mas eu vou levar lá pra mim. E o cavalo pode andar nele? Pode também. Na estrela, cavalo não precisa de bingo, não, né? Que você que andar na época? É, não sei como. Três meses que... sem andar nela. É. Seis, é. Ah, é mas aqui é de isso. Cada verde aqui, ó. Isso é, é domador. É. É. É. Aqui eu gosto mesmo. Você gosta? Aqui chega no meu é. nível. Essa, minha. essa é minha essa voz. É é é é ele, ele, ele bota chapéu, faz é. todo esse traje. de é. Mas se você for ver, beião, viu? Com, com, <risos> a cavalo, não monta cavalo, monta em nada. Aí é, meu, quem vê é. assim pensa. Nossa, fazendeiro rico. Eu tenho um cavalo só e, e quatro ovelhas. É. Acabou. Acabou. Tá bom pra você. Aqui vai ser um carro assim, vai chegando. Olha lá, ó. Olha aí, ó. Esse é original. Não, o senhor. Aí ó, chegou! Chegou! E Esse é, é o Tiagão, mano, não se que mora aqui também. Conheço também, é. cara! E aí, ah, você é bom? Você tá bom? Se você, tá você tá mais bonito, mais forte, ficou mais bonito agora. Tá dando uma bombadinha na. Eu, eu vou usar mexendo com só... é estranho aí de Blaze, ah, mas <risos> firmei Aqui é o palo! Tô tá bombado! <risos> Eu comadinha Viado parar aqui Bom, você já viu uma vez mas o C eu vou falar o C Rapaz, viu? É que tem estrada, viu? O lugar é longe do caralho é, Eu ofereci ele pra buscar de avião Mas não. ele na desumildade Eu não ando de avião pequeno Ah, já. pra mim isso não ofereceu não Não, porque... Você... Fale, bonita. É, bonita tá vendo? Tá vendo? É, é. Calma. Calma É um tratamento Calma. diferente É que você falou Você falou Não eu vou. Chega aí domingão, ele falou: Nossa, mas é longe, não, não sei o quê. Rapaz, ah, não, não é sei o quê. Eu não ando de avião, não, com de medo. O carro. Eu ia botar, velho. Eu tenho. Eu vou falar pra vocês: vocês vão amar esse bagulho de temporada de Porto Rico. Explica pra eles que eles acharam que era aqui a casa do lago. Mas não, aqui. Não, é mó máximo o bagulho. Explica pra eles. Não vai acordar de manhã. Vamos fazer troca-troca. Tá ligado? Tipo, não vai acordar o quê? De manhã, Ah... Já começou é? uh. Ah... Tá, de não. Não vou acordar de manhã, não? <risos> Pelo amor de Deus. Mano, é uma casa com piscina, tem... Mano, tem tudo. É, vocês vão se divertir, entendeu? Hum. Nós vamos gravar tipo uns 90 vídeos... É. E aí depois nós vamos se divertir. Ué, cara, parece... <risos> é o que eu tô percebendo aqui mesmo. <risos> Você apontou a cara e já apareceu um, um trambôio <risos> dessa <manhã. risos> Olha aqui a minha aqui também, olha! <risos> aqui, olha aqui, olha aqui, Esse, já esse cara que sabe ser é youtuber mesmo. É. Você tem que Tá vai banheiro é um momento, o senhor abre a pra tampa do vá para mijar. Esse, esse o aqui Renato, teve uma experiência, mano. esse aqui nós conhecemos, ele não é <risos> está vindo pro Qatar. Esse aqui, coitado, Fez até vim de comer no Chips É, não, comi, ó. estar tá na quarta garfada já, gente, ó, a quarta garfada, falei. Pelo entretenimento, pô. Eu não consegui apresentar. Não, e, e, ele já tá aqui, pro um Catar com ele, mano. Então ele já tá... já sabe negócio. Já tá, já sacou. É, eu e eu que jeitei pro Catar, primeira vez, né? Que andar de avião pra longe, né? O máximo que eu andei foi uma hora só, que é... Você foi pro Catar? De... Não, aí jeitaram tudo pra mim, pagaram tudo. Cheguei no dia lá... Você não foi? Não tinha passaporte, né? Aí eu peguei... Ah, você... me... ué, <risos> ué, galera! Que pariu! Aí eu pedi o passaporte, faltando uma semana, não deu tempo. <risos> ai, ai, pô, aí deixa te eu falar uma coisa: Foi você tudo? não perdeu nada, não? Não? Não. não. Seu não zóio. O pior que eu ia chegar. Seus olhos, vai chegar, chegar eu vou pra Egito depois. Acho né? que ia chegar dois ou três dias antes de acabar o jogo do Brasil. E chegar lá e tomar um rabo, dando pra tudo perder. Eu vou deixar a dor. vocês à vontade, eu tô indo de carro novo, viu? Beleza? beleza? Vamos, vou chegar Bom. de carro novo. É, vamos, vamos maringar buscar novo. Deixa eu comentar o rentador, hein? Vamos mostrar agora o final da rua aqui pra eles. Ah, tamo indo, pai. Top, top. Chega aí, bora? Então é isso, agora vai ter aquele tempo, né? Se familiarizar, então, mano, é isso. Então, amanhã já o vídeo é a gente já indo pra Porto Rico. Cada já um vai com eu? seu carro. Vamos agora? Já vamos agora, já. Vamos agora, então. Então, mano, é isso. Essa é a minha casa humilde. Tem cabra, tem tem cavalo, tem um monte de carro. Tem galinha? Que é galinha? Não, tinha, mas não tem tinha. mais, tem um lago. Mas comer tudo, tá com fome. Que isso, pai. Vamos embora, vamos pra Seja bem -vindo, Porto Rico. Agora vai pra Porto Rico de verdade. Amém. Pra casa do a galera, lago. Real. Seu saco? Pera aí. Cara, mandaram bastante. É né? mesmo? Mandaram. Você, você criou um... um foguinho lá, né, seu safado? Chamaram a turma, chamaram. chamaram tudo bem? Falei, uai, vou ter que ir então, né? Começou a parecer, vai pra casa do lado, casa do lá. Eu tava doido pra vir. Eu gosto dele, mas aquele que não, topa tudo. Ele toma vale, tudo. Você vai deixar o andar de jet ski? Não, total. Não tá levando dois, só pra Primeira ser vez isso. que eu andei jet ski foi lá no Qatar, né? Eu dei uma volta nele né? na hora que eu voltei, eu estraguei ele quando ele me daria. Não sabe? Ah, não pode. Aí ah. ah, era um jet ski pra 30 pessoas não, na casa. Então, o Paulinho. Aí o primeiro vai ser. Ah, me erve o valente. de jet ski, Aí, ó, já vou prender também. Então é isso, galera. Mano, você gostou do Paulinho ter vindo em casa? Gustave tubarão também. Tamo junto, valeu, nós. E amanhã é Porto Rico.